Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo mais você será acrescentado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito, Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam, Não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu. Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas...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 Palavra da salvação Glória a vós, Senhor O próprio Deus quer alimentar o seu povo Hoje, na primeira leitura Ele alimenta a Elias Um profeta que por dizer a verdade Agora é perseguido Jurado de morte. E ele tem que fugir para o deserto. Lá. Ele faz a mesma jornada. Que os seus antepassados. Que cruzaram o deserto. Para a terra prometida. E agora Elias está faminto. Exausto. Tão abatido. Que o ânimo dele se esvai. E ele Adormece Esse sono de Elias É uma fuga da realidade Ele está tão desesperançoso Que ele não consegue ter forças Para continuar o seu caminho Mas Deus Que é fiel Olha para Elias E envia um anjo Que lhe diz assim Levanta e come Elias então olha para o lado e vê que ali há um pão preparado para ele. Ele come, mas volta a dormir. Como se tudo tivesse perdido sentido. Algumas pessoas podem talvez também experimentar esta falta de ânimo, de disposição, quando se encontram nesse estado em que parece que nada mais tem sentido. Porém, o Senhor não desiste de Elias. Este profeta que está prestes agora a desanimar, ouve mais uma vez, Levanta-te e come. E ele então se dá conta de que Deus não vai eliminar os seus inimigos, de que Deus não vai tirar os obstáculos da sua frente, mas que Deus lhe dará força para que ele possa prosseguir no seu caminho. E assim, esse alimento fortalece Elias por 40 dias e 40 noites, simbolizando também os 40 anos que o povo passou no deserto. Deus alimenta, Deus é aquele que nos nutre de esperança, que nos refaz, que realmente nos fortalece. O próprio Jesus é aquele que vai dizer hoje para nós Eu sou o pão vivo descido do céu Não é simplesmente como aquele pão que Elias recebeu É o pão que é o próprio Jesus Que nos alimenta nesta mesa da palavra Que nos sacia nesta mesa da Eucaristia É Ele que se dá O pão é a presença dEle Pão que nos dá força para que nós também possamos prosseguir em frente. Quantos pais no mundo em constante transformação como o nosso, podem também sentir o desânimo bater a sua porta? E ainda que haja aquela figura do homem que não pode demonstrar fraqueza, quanta fragilidade oculta em cada coração paterno, que precisa da força de Deus O pão nosso de cada dia Pai nosso São duas palavras em evidência hoje Nesta oração que o Senhor nos ensina E que também estão em profunda sintonia com o que o Evangelho Toda a liturgia da palavra hoje nos fala O Pai Quem é Ele? É aquele que participa desse grande mistério da geração da vida. O Pai é aquele que é um colaborador na criação de Deus. É um instrumento, é um canal de Deus. E o Pai é aquele que alimenta não só materialmente, mas também espiritualmente com uma palavra que encoraja, que estimula, que dá apoio. Como é importante a palavra de um pai. Se nós nos sentimos marcados por uma palavra que talvez tenha nos atravessado negativamente. Quanto mais por uma palavra sábia que é dita por um pai. O pai é aquele que além de gerar a vida. Necessita também acompanhar esta vida. Essa figura insubstituível que deve dar a segurança a seus filhos. Ainda que existam mães solo, batalhadoras, guerreiras, que por várias razões, e aqui nós não vamos adentrar nessas particularidades, que por várias razões criam seus filhos sozinhas, não é? Ainda assim ninguém pode dizer, que o Pai é dispensável. Se Ele não fosse tão importante, não nos marcaria tão profundamente, seja na sua presença ou na sua ausência. O Pai é necessário. E ainda que outro possa, de alguma maneira, de forma sadia, fazer as suas vezes, na falta deste, Ele é fundamental, não tem como terceirizar o pai realmente é aquele que é convidado a participar da vida do filho. Não simplesmente perder tempo com o filho, mas investir o seu tempo no filho. E pode acontecer que, pela falta de um tempo maior, sobretudo dos pais que ainda estão conquistando tantas coisas, porque estão naquela fase do trabalho em que precisam realmente Conquistar não é? muitas coisas para a estabilidade da casa, para o bem da família. Ainda assim, aquela presença de qualidade se faz hoje tão essencial, mais do que nunca. E pode acontecer que diante disso, alguns pais se sentindo um tanto culpados por não poderem oferecer o tempo que gostariam aos seus filhos, começam a ceder aos pedidos quando não, as birras dos filhos, como uma maneira de compensar aquilo que talvez sentiu que era impotente naquele momento para dar a atenção, o afeto, o tempo. E quando acontece que o filho, e é muito comum nos nossos dias, sobretudo com os casais mais jovens, bate o pé e fala assim, você também não é mais meu pai. É, e às vezes crianças que já aprenderam a manipular um, um pouco o pai, não é? Pode acontecer que os pais de repente pensem, meu Deus, e agora o que eu faço com meu filho que não me ama? E aquele medo tremendo de perder o filho, perder o amor. O amor é dado através da segurança. E essa segurança se equilibra também com os limites do não, quando necessário, e o não explicado, por que não, e do afeto e da acolhida. Vocês podem perceber, quando uma criança percebe que o pai está falando com segurança, logicamente que também na mesma língua que a mãe, depois da criança fazer birra, chorar, não é? ela acaba voltando para o pai e para a mãe. Às vezes até tentando agradar. Nós não podemos inverter os papéis. Os pais talvez tentando agradar os seus filhos naquilo que eles sabem que naquele momento talvez não seja possível dar ou fazer. O pai é aquele que dá a formação, aquele que educa e educa com seu exemplo coerente. É como um artista, vamos lembrar de Michelangelo, um grande gênio que esculpia a pedra bruta de mármore. Ele precisava em alguns momentos dar golpes firmes para tirar o excesso daquela pedra, mas ao mesmo tempo em alguns lugares ser delicado para que a pedra não se rachasse. A educação é esta arte da firmeza quando necessária, mas também da delicadeza. E de maneira que o filho quando se sentir respeitado, respeite também o seu pai. Mas não deveria ser o contrário? O filho respeitar o pai, já que o mandamento é honrar pai e mãe, logicamente. Mas quem tem mais condições de ensinar, de compreender, é o pai e a mãe pela jornada, pelo tempo que tem de vida, não é? Então quando o filho também se sente respeitado, logicamente que ele aprende ali da fonte o respeito, o respeito pelos mais velhos, e respeitar não é fazer tudo que o filho deseja, respeitar é fazer com que esse filho se sinta Querido, importante e seguro até mesmo no momento em que alguém lhe diz não e coloca limites Justamente para que ele mais tarde perceba Alguém cuida de mim Alguém se importa comigo Eu já ouvi testemunhos de filhos Que dentro de uma experiência de dependência química Chegaram a dizer, por que, que meu pai não colocou limite em mim? Como eu senti falta de um não. É claro que em outros tempos da vida, não é quer dizer que esse filho acolheria esse não de uma forma tão aberta. Não, muita rebeldia, não é? Mas sentia a necessidade depois mais tarde, num tratamento da dependência química, de alguém que pudesse dizer não. Não se trata aqui de culpar os pais e nem de fazer os pais reverberar em aquela pergunta onde foi que eu errei, mas justamente de ver a importância que o limite tem quando realmente ele vem acompanhado do amor, do cuidado. Tem certas coisas, pai, que o seu filho não vai compreender nesse momento, mas que vai fazê-lo mais resistente no futuro. Por que será que nós temos uma geração tão fragilizada que diante do primeiro desafio não aguenta o baque, justamente porque além do afeto, também é carente de ter a força que o faz resistente. Existem muitos desafios na nossa vida que podem nos fazer mais resistentes quando nós temos Jesus como o pão que nos sustenta o pão da espiritualidade, o pão dos valores. Existem muitas coisas a serem resgatadas nas famílias das gerações passadas, o respeito pela figura do pai. Mas por outro lado também, nós vemos que hoje muitos casais nos dão grandes lições, porque no século XXI nós vemos aqueles que dividem as tarefas, quando o pai não é visto como ajudante da mãe Mas pai junto com a mãe Isso também fortalece nos filhos o senso de responsabilidade Porque é o pai participando, sendo pai E como é bonito quando nós vemos um pai Às vezes até com a criança no colo Como São José Em alguns casos pais até mesmo que se arriscam Naquela tarefa difícil de trocar uma fralda. Talvez nem todos tenham essa habilidade. E não que isso seja exatamente necessário para todos. Mas como é importante quando o pai já não mais ocupa aquele lugar do centro de quem é servido. Mas aquele que junto com a esposa e com os filhos serve. E o serviço acontece mutuamente. Pais que servem, filhos que servem. E assim, uma família pode alcançar a verdadeira alegria de uma convivência. Com muitos momentos desafiadores, porque conviver também é uma grande arte que requer de nós paciência, amor, bondade e tudo aquilo que a segunda leitura nos recomenda. Nós vamos agora encerrar esta nossa reflexão, fazendo ecoar esta palavra que deve servir para nós, como a palavra mestra para essa semana. Lá na sua casa, lá no nosso lar, sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus como filhos que Ele ama. Que nós, filhos do mesmo Pai, honremos o nosso Pai aqui na terra. Que valorizemos esta grande dádiva e assim como filhos de Deus possamos ter a verdadeira alegria que o Cristo quer para nós como pão da nossa vida. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.